O camelo aceita, o leão rejeitar, o camelo implorar, o leão devorar, o camelo se ajoelha, o leão não é ovelha. A criança nasce, matando o disfarce, a criança nasce, matando o disfarce, a criança nasce, matando o disfarce. Quando Zaratustra encontrar o Krishna Vai contar viata, e no Bhagavad Gita Quando Zaratustra encontrar o Buda Será do Nirvana, um Deus nos acuda Quando Zaratustra encontrar Mahomet, o anjo Gabriel Será uma mulher Quando Zaratustra Encontra Jesus As trevas cantam gospel Para alegrar a luz Deus está morto E não está no céu E as igrejas São o seu mausoléu Deus está morto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 O cabelo aceitar, o leão rejeitar, o cabelo implorar, o leão devorar, o cabelo se ajoelha, o leão não é ovelha, a criança nasce, matando desfarce, a criança nasce, matando disfarce, a criança nasce, matando disfarce. Quando Zaratustra encontrar o Krishna Vai contar viata Adá no Bhagavad Gita Quando Zaratustra encontrar o Buda Será do Nirvana um Deus nos acuda Quando Zaratustra encontrar Maomé o anjo Gabriel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 Morreu de desgosto, mas foi enterrado, só até o pescoço Cristão, a sua crença é uma farsa, ela não passa de platonismo pra massa a transcendência é só um leite vulgar Eu sou iconocasta, iconoclasta, assim fala a farsa cristão, a sua crença é uma farsa. Ela não passa de platonismo pra passar. A transcendência é só o um leite vulgar Eu sou iconocasta, iconoclasta, assim fala farsa,